Bom. Não, bom dia não. Boa tarde. Boa ta... São duas e meia, duas e meia, duas e meia. A data não interessa, porque senão. Quando vocês assistirem esse vídeo pela primeira vez. Vão achar que o vídeo é velho? Ah, então o vídeo vai ser sempre atual. Também não vou dizer o dia da semana, não vou. Ai, desgraça. Ai, Jesus! Se você quebra a criatura E yeah. é? Como é que vocês estão? Tudo de boa. De boa na lagoa. Pô, galera, tô com a mão aqui toda.. Toda despelando, velho, de ontem. Ontem. A gente bateu uma laje. Foi 96, foi 93 metros quadrados. grande viu velho grande a gente começou às 5 horas da manhã e foi terminar meio de meia nessa faixa é muita laje caso nosso brother Keno. o parceiro Keno aí tava lá eu o Bruno, o Carlão, o Alex, Miguel o Vinícius o próprio Keno Cebola, é o irmão Keno galera massa, galera, galera foda a né? galera foda e você está freando né? tá. Hum, Polícia Rodoviária Federal... PRF, só pegando que tá descendo, lascando aqui, ó. Com seu novo radazinho. Os caras são macetosos, viu? Muito macetoso. engraçado que Vocês já estão irritados comigo né? Por causa dessa asa Não conserta Galera, é justificável Se eu for dessa porra, eu vou começar a correr E eu vou correr feito um doido Como se não houvesse amanhã eu vou, porra... Ela aqui que me segura Eu não, não estico muito Por causa da asa Não posso correr muito Aqui, ó, na Maciota, cem, cento e cinco. Nas manhas. Barato. E bate um cor de um vento. Que brincadeira, viu? muito rápido. Deixa eu da faixa. Ô oh, nego, é sério você vai sair. Porra velho. Essa filha da putagem. Qual foi, qual foi, qual foi, qual foi, qual foi, qual foi? Eu vou reduzir porque eu não sei qual é de mesmo. E começamos os engarrafamentos. nego brincadeira rapaz bota tá fé pra lá viu? e aí parceiro você essa morena aí da calcinha bege Pois é assim, né? Isso é passa dois. Só dois cada vez. Um de um lado, outro do outro, e você quer jogar pelo meio. Pop, vai que passa. Vai que passa. E a porra, vai que passa. Coragem, homem. acreditar que a moto vai operação gêmeos hum, vamos vamos vamos vamos atrás dela hum, não não melhor não melhor a viatura por um lado e já pelo outro vou dar uma fila de distância aí porque Os carros vão apertar. Oh, dorme, dorme, dorme. E aqui, televisores, Passa por cima. O carro tá dizendo que vai pra cá, vem pra cá. Estou segurando o freio. Fiat 10, retrovisores altos. Vagilander. A ah, moto de guidão estreito. Siena. Não, Corsa. Gol. Peugeot. Mitsubishi. Corsa. Siena. Mais um Corsa. Mais um Celta. Um Prado. Um Fox. Um Siena. Um Clio. Um Palio. Mercedes. Pronto. Cortando todo mundo. Entre você e o de cá, e aqui, aqui, aqui, aqui, esquerda, direita, esquerda, direita, direita, direita, aqui tem que ser esquerda, esquerda, esquerda, esquerda, esquerda direita, escutia até música dessa, esquerda, direita, e já. Papai, eixa, Max. Valeu. Seis horas já. O que é seis horas? Ah! Tá tá tá, tá. é. Roteiro, rodízio, não, é como chama? Rotina. Como é que chama. É. Água horária não. Vou ter que mudar de faixa. Pronto. É. Tipo assim, 6 horas por dia de trabalho. Esqueci o nome, como é que chama? Opa, opa, opa! Moto buzinando é igual cachorro latinho. Se um buzinar, o outro buzina. Respondendo. Querendo a medida agora. E aí, vocês vão me apertar? Né? Opa! E aí, GSXF? Vai ficar, né? Não pode, né? Motor larga. O corredor não é para tu, Lulu. Cara, sinalizou. Obrigado pela paciência. Show. Frente do carro. Todo mundo vai entrar aqui, é? Né? Estou sentindo minhas costas já suadas. Ou essa jaqueta é... Fogo! Cheirada essa faixa. Olha que na linda. Tô só me olhando. Nem posso mais comentar esse tipo de coisa, velho. Não posso mais comentar. Enfim, abafe. Se explicar piora. Não, agora bato, viado. No jumo, junto jum, jum, jum. Qual foi, chuva? Oxi, tão largo aqui bem. jumo, jumo, Abafe! Nunca saberão o que, que passou em minha cabeça. Porra, tá encostando, tô encostando, tô encostando. Por dentro, só hoje, tá né? dentro. Não, não, não, pra dentro, não, tá perigoso. Pô, <risos> velho, oh, quero voltar pra minha faixa. É difícil. Ah, consegui. Então é isso aí galerinha, <risos> chegando ao fim mais um videozinho, Ué, pai. uou, Chu, chu, espero que tenham gostado, um abraço para vocês, gostou do vídeo dá um joinha, quem não conhece o canal e quiser assinar fica à vontade. Atualizações frequentes. E é isso aí. Eu tchau, tchau para vocês e até o próximo.